é o Anny Cristina, dela escreveu E hoje eu vou falar pra vocês cinco dicas do meu amigo secreto Daqui do Booktube Eu e mais vários amigos nos juntamos E formamos um grupo pra fazer um amigo secreto Que foi ótimo eu Estou muito feliz, estou muito empolgada eu Queria muito participar de um amigo secreto Aqui no Youtube E eu sempre adoro assistir os vídeos De unboxing, de dicas, eu adoro Então eu estou super empolgada pra gravar isso aqui pra vocês E vou falar pra vocês cinco dicas De quem é o meu amigo secreto Bom pra começar, o meu amigo secreto é uma mulher Yes, mulher A segunda dica é que a minha amiga secreta é mais nova do que eu a terceira dica é sim, ela tem um canal e vai estar dentro os links aqui embaixo Pra você conferir e saber quem é a minha amiga secreta E aproveitar pra conhecer vários outros canais A quarta dica é que ela adora livros Tanto é que eu vou dar um livro pra ela Não é demais isso? Gente, eu sou péssima em amigos secretos Geralmente eu chego assim na frente Então meu amigo secreto está nessa sala Ele é fulano de tal Todo mundo bate palma, a gente troca presente, enfim e a quinta dica é que um livro que ela quer, eu tenho. Então, né, dentre todas as possibilidades de livros que eu tenho, ela quer um deles, então, assim... Isso não ajuda muito vocês, mas... Eu quis dar essa dica. E essas são as cinco dicas que eu tinha que trazer pra vocês. Que foram péssimas, eu acho. Eu se eu tivesse assistindo isso, nunca que eu ia acertar qual era o, o booktube. Ainda bem que eu já sei, ainda bem que eu, né, já comprei o livro, já mandei. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, não se esqueçam de conferir todos os outros canais que vão estar aqui na descrição. E tentar saber qual deles me tirou. Porque eu também não sei Eu tenho que assistir o canal de todo mundo também Então vamos lá assistir todo mundo junto Não se esquece, de gente vai acompanhar em todas as redes sociais São todas blog e ela escreveu E eu vejo vocês no próximo vídeo Um beijo, tchau!